Ó, gente, esse é o restaurante, então, caminho do imigrante, vou almoçar aqui e vou mostrar pra vocês, vamos ver o preço, né, que pelo jeito barato não deve ser Ó, gente, então, aqui o restaurante é self-service por peso, né e eu vou lá no... lavar minhas mãos ali no toalete, já venho fazer meu prato e mostrar pra vocês Restaurante de muito bom gosto... Olá, bom dia! Restaurante de muito bom gosto, viu, gente, bem bonito aqui eu vou filmar só rapidinho Aqui que tem pessoas almoçando ali Não vou poder mostrar Mas é bem de um bom gosto Ah, pode filmar? Então tem um casal ali que não se importou de aparecer Gente, olha Tem aqui muito bom gosto Ah lá, tá certo Aí gente, olha Muito bom gosto o restaurante E eu vou agora então Fazer meu pratinho E vou almoçar Olha, gente, então aqui é o buffet. Bastante comida boa, ó. Hum, gente, ó, aqui tem as saladas. E depois aqui os pratos quentes, ó. Eu vou dar uma volta aqui, vou mostrar pra vocês. E depois vou fazer o meu pratinho, então, pra comer. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Hum, o que será isso aqui? Eu sem óculos não enxergo nada. Depois eu vou fazer meu prato aqui, ó, salmão separadamente hum, bem gostoso, gente olha, gente, peguei até bastante coisa ficou em 35 reais, até que não achei tão caro ali pelo nível do restaurante peguei aqui uma bacalhoada, um feijãozinho tropeiro com arroz, um pouquinho de couve, uma carne assada e um purezinho de batata aí para dar uma firmada na minha barriga é, misturei peixe com carne, mas, gente, ali o buffet não tem como você resistir, né? Vou parar de falar porque tá tocando música, pode dar direitos autorais aqui. Gente, eu tô experimentando abacalhoada aqui. Que delícia de tempero, hein? Eu fazia tempo que eu não comia bacalhau, faz mais de seis meses que eu tô aqui no Brasil, né? Hum! Hum! hum. Delícia! Recomendadíssimo restaurante, gente Podem vir quando vocês é aqui no Domingos Martins Vim almoçar aqui no Caminho do Imigrante, tá? Agora eu vou almoçar aqui, tô morrendo de fome Gente, mudei aqui Olha isso, olha esse barulho, gente Eu aguento uma coisa dessa O oh, mundo barulhento esse nosso Mudei aqui pra outra filmadora minha, gente Porque meu celular tá já com finalzinho já de bateria e eu não quero, eu, eu vi que tinha para carregar ali, mas eu acabei que já tinha almoçado, daí não ia ficar sentado lá um tempão esperando para carregar o celular, né? Então acabei que eu vou guardar o celular, vou usar essa outra filmadorinha aqui que eu trouxe, e aí vou dar uma volta mais aqui no centro, e vou também ver se eu tomo tal do café... E como bolo de cerveja lá que falaram que é maravilhoso, gente. Olha, o restaurante fantástico, super atendimento assim, muito bom, tempero maravilhoso também, e um preço justo E também para pagar ele com dinheiro. Você já tem ainda 10% de desconto. Então minha conta ficou em 42, alguma coisinha. Acabei pagando ali 37 reais em dinheiro. Então compensa você ter um dinheirinho na bolsa para aproveitar esses preços aí que você tem desconto, né? E agora nós vamos dar mais uma volta aqui no centro, vou subir essa ruazinha aqui, vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai voltar então pra ver se toma o café e se come o bolo de cerveja, tá bom? Então bora lá conhecer mais um pouquinho de Domingos Martins. Pra cá tem uma subida, mas não vou subir aquela rampa lá não, né? Eu queria ir pro lado de lá, mas tá tão barulhento lá, gente, que eu não eu não vou arriscar não Ó, 25 graus, uma temperatura tá bem agradável não tá sol quente, que eu não gosto também pra ficar zanzando aí no sol quente e dá mais uma volta então aqui no centro bom gente, eu acho que basicamente domingos martins é isso aqui né depois nós vamos lá na rodoviária para pegar o, o bus para voltar. E vou dar mais uma volta aqui. Vou ver se eu espero pra tomar o café lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente do céu. Vou terminar aqui, ó, com uma cervejinha. Eu tô em casa agora. Acabei de chegar lá de Domingos Martins. É, a loja estava fechada, a loja que tinha o bolo com o café que eu queria experimentar lá Que era o café do cocô do bichinho, né? Que custa, disse que 14 reais uma xicrinha de café eu Falei, bom, vou tomar o café para experimentar E vou comer o tal do bolo de cerveja que disse que é uma delícia Tudo, mas não, eu cheguei lá, andei pela cidade Como vocês viram lá no vlog, estão vendo no vlog, né? Que eu fiz, andei bastante tudo pela cidade quando eu fui na tal loja lá que tem o café com o bolo tava fechada, disse que ia abrir só duas e meia da tarde se é que ia abrir aí minha passagem de volta tava comprada para 15 para as 3 eu até poderia trocar a passagem, ficar esperando lá pra voltar na loja mas eu não voltei por dois motivos falei, poxa vida, é uma cidade turística né? eu acho assim, que se a pessoa quiser pelo menos é, não abrir na parte da manhã mas que abrisse uma hora Tarde, né? Não, duas e meia da tarde e abrir a loja lá para eu comer o bolo e para tomar o um tal do café, né? Eu falei, ah, não vou ficar esperando, não. Também não deve ser tudo isso aí também para eu poder ficar esperando lá para tomar o, o café e comer o bolo, né? Eu falei, vou ver se eu acho aqui por Vitória ou Vila Velha que dá para ir de ônibus e voltar ali também. Se eu achar, ainda vou filmar para vocês lá, porque já tá quase chegando o dia de eu ir embora também. Não sei se vai dar tempo de eu estar. Tá tomando esse café, né? Mas também gente, se eu não tomar, não vou morrer por causa disso também, né? Então, acabei voltando, tô aqui em casa, agora abrir uma cervejinha porque tá bem quente, né? Tá bem calor. Vou fazer aqui um tintinha aí com vocês. Hum. E eu vou falar para vocês deixarem no comentário que quem conhece esse café que é o café do jacu, eu falo jocu, é o café do jacu aqui de, de Domingos Martins que diz que é um bichinho que come lá um, um animalzinho que se alimenta só desse café e as fezes dele faz, é, passa por toda o aparelho digestivo do, do bicho e, esse, e essa digestão tira a acidez desse, desse café então diz que o sabor dele é inigualável aí do, do, dos outros cafés. Mas que tem um café aqui também, Vitória, que diz que é um dos premiados também que é o café arábica também, que diz que é muito bom. E vamos ver, vou ver se eu acho aqui antes de ir embora para tomar esse café e filmo para vocês. E esse bolo de cerveja que tinha nessa loja, que diz que ele é um bolo, eu acho que ele meio que lembra um pouco aquele bolo de noiva que eu comi lá em Recife, que eu fiquei apaixonada pelo bolo, maravilhoso. Só que é feito com cerveja, pelo que a moça que comeu o bolo lá na excursão que nós fomos juntos lá na na excursão do, do do grande Buda, ela me falou que é um bolo muito saboroso mas eu acabei não comendo, né gente, que tava fechado vou tentar achar aqui em Vitória vejo se tem aqui e vou comer, se não, fica aí com uma próxima vez que provavelmente não vai haver ou em outro lugar que tenha pra eu poder comer porque aqui, aqui nessa Nessa loja, com certeza eu não vou voltar mais, né? Bom, eu deixo um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio do então, Domingos Martins. É uma cidade muito gracinha, eu nossa, moraria lá com certeza, gente. Apesar do centro ser bem barulhento, mas tanto é, é, Domingos Martins quanto Vila Isab... Santa Isabel, que é o nome da cidadezinha antes de Domingos Martins, achei muito bonitinho, assim com arquitetura é, alemã, né? E também eu moraria lá com certeza, tanto numa quanto a outra cidade. Chega muito bonitinho, eu gosto de cidade serrana, né? Então eu moraria lá com certeza. Bom, eu deixo um grande abraço, vai ter mais vídeos aí de considerações aí que eu tenho sobre os meus passeios aqui. Vou fazer vídeos assim separados pra ir falando pra vocês o que, que eu gostei e o que, que eu não gostei aqui, tá bom? Deixo um grande abraço, fiquem com Deus. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!